que bom que você está aqui é sinal que você realmente quer descobrir como prestar serviços para grandes empresas multinacionais como o google Amazon, Facebook, Netflix e outras milhares de empresas Então assista esse vídeo até o final Que eu vou te mostrar agora Como você irá começar a trabalhar para todas essas empresas Diretamente da sua casa, no seu tempo livre Utilizando no máximo 4 horas do seu dia Eu vou te mostrar aqui três passos simples que farão com que você fature mensalmente uma renda de aproximadamente 4 mil reais. Para o trabalho que eu irei lhe apresentar, você precisará apenas de duas ou quatro horas do seu dia, um computador ou celular com acesso à internet e pronto. Para exercer esse trabalho, você não precisa ter nenhum tipo de faculdade e não precisa saber falar um segundo idioma, basta você ter responsabilidade. Eu sei que você está pensando que isso é bom demais para ser verdade, mas eu vou te falar uma coisa, se isso não tivesse acontecido na minha vida e na vida de mais de 1400 brasileiros, sinceramente, eu, no seu lugar, também não acreditaria, mas eu peço para você deixar isso de lado por enquanto e me escutar até o final, e se no final desse vídeo você quiser colocar isso de novo em sua cabeça, está tudo bem. Mas me escute, até o final, que eu vou te mostrar em três passos simples como que você vai faturar uma renda de aproximadamente 4 mil reais em casa sem vender nada para ninguém e trabalhando no máximo quatro horas por dia. Mas antes de começar, deixa eu te falar um pouco sobre mim e como eu descobri esse modelo de trabalho. Eu me chamo Wellington Santos, tenho 27 anos de idade, Moro em Santa Catarina e sou especialista em prestar serviços freelancer para empresas como Google e Facebook. E prestando serviços para essas empresas, eu gero uma renda mensal de aproximadamente 13 mil reais. Uma renda que você também pode conquistar a partir dos conhecimentos que eu irei lhe passar aqui. Eu já ajudei cerca de 1.400 pessoas a saírem do desemprego e conquistar renda todos os meses trabalhando remotamente da sua própria casa mas nem sempre foi assim em 2016 eu saí de São Paulo e vim tentar a vida em Santa Catarina onde eu conheci minha namorada que hoje é a minha esposa com quem eu construí uma família na época eu tinha um emprego comum no qual eu trabalhava de segunda a segunda e como eu morava longe do trabalho, eu entrava no serviço às 8 horas da manhã, mas eu tinha que sair de casa às 5h30 da manhã ou eu não conseguiria chegar no horário. Eu enfrentava fila no metrô, ônibus lotado, eu tinha apenas uma folga durante a semana e folgava um domingo por mês. Eu recebia pouco mais de um salário mínimo. E ainda tinha que aguentar um chefe chato e um supervisor insuportável que viviam pegando no meu pé. Eu trabalhava igual um condenado. Eu não tinha tempo para ficar com a minha esposa, eu não tinha condições de levá-la para passear. E a minha folga semanal caía bem no dia em que ela estava trabalhando. E quando chegava o final do mês, eu pagava as contas da casa e lá se foi. Todo o dinheiro que eu ganhei durante um mês inteiro de trabalho. Era impossível guardar dinheiro, era impossível programar uma viagem, era impossível sequer sair para passear com a minha esposa por falta de tempo e falta de dinheiro. A minha vida se baseava apenas em trabalhar, esperar pelo fim do mês e pagar as contas. Nada mais que isso, talvez você até saiba do que eu estou falando. E sinceramente, a vida não deve ser assim, a vida não é para ser assim. Você não deve passar a vida inteira trabalhando só para pagar as contas no fim do mês, a vida não é para ser dessa forma, você deve gastar a maioria do seu tempo com a família, com amigos, colecionando momentos e alegrias, isso sim é viver de verdade. E quando eu comecei a pensar dessa forma, eu fiquei indignado com a minha vida, e quem é que não se sente indignado com isso? Por mais que eu trabalhasse o dia inteiro, eu não conseguia sair do lugar eu não conseguia ter nada para dizer que era meu, eu não conseguia pagar uma faculdade, eu não conseguia pagar um curso, eu não conseguia comprar nada. E quem é que consegue adquirir alguma coisa desse jeito? A nossa vida não deveria ser assim. Não deveria se resumir em trabalhar, esperar pelo fim do mês e pagar as contas. Então eu coloquei na minha cabeça que aquela vida que eu estava levando não era a minha vida, que a realidade que eu estava vivendo não era a minha realidade. E eu precisava o mais rápido possível encontrar uma solução e mudar a minha realidade. A coisa que eu mais queria no mundo era ter tempo para ficar com a minha família e nunca mais precisar se preocupar com as contas no fim do mês. Eu só queria isso. E quem é que não quer isso? Não é verdade? Ter tempo para a família e nunca mais precisar se preocupar com as contas no fim do mês. Então eu comecei a procurar uma forma de gerar uma renda extra que pudesse complementar o meu salário para que eu não precisasse me preocupar tanto com as contas no fim do mês e talvez até sobrasse algum dinheirinho para guardar. Foi aí que um amigo meu que mora lá nos Estados Unidos me falou sobre os serviços freelancers para o Google, Facebook e outras milhares de empresas. Na hora eu até achei legal, mas eu pensei como eu vou trabalhar para o Google, a maior empresa do mundo onde só trabalham as pessoas que estudaram nas melhores faculdades? Sendo que eu não tenho nenhuma faculdade e não falo inglês. Foi aí que ele me disse, existem empresas terceirizadas que prestam serviços para grandes empresas multinacionais que contratam pessoas do mundo inteiro para trabalhar remotamente para elas sem sair de casa. O trabalho é bem simples, rápido e fácil. Você só precisa de um computador ou um celular com acesso à internet. Você pode trabalhar para dezenas dessas empresas e receber em dólar. As empresas pagam por hora trabalhada. Na hora que ele me disse isso, eu me animei. E quem é que não se animaria em ter a possibilidade de trabalhar para o Google sem sair de casa e receber os pagamentos em dólar? Então eu disse para o meu amigo sim, eu quero muito trabalhar para essas empresas. E cá para nós, quem é que não quer? O que eu devo fazer? Onde eu me cadastro? Como funciona? Quais são essas empresas? Aí ele me disse, primeiro, tu vai ter que participar de um treinamento online, onde você irá descobrir quais são essas empresas, como se cadastrar nessas empresas, o que é necessário para que elas te contratem para trabalhar como freelancer e como será o trabalho. Após você fazer esse passo a passo, em aproximadamente uma semana, você estará prestando serviços para o Google, Facebook e outras dezenas de empresas sem sair de casa. Mas isso tem um custo de aproximadamente 250 dólares. E na hora que ele me disse isso... Eu praticamente desisti... Pois de onde eu ia tirar 250 dólares? Dava quase 970 reais... Eu ganhava pouco mais de um salário mínimo... Não tinha condições nenhuma de tirar 970 reais... Mesmo sabendo que era um investimento... E aí ele me disse... Wellington, eu vou te emprestar esse dinheiro... Aí quando você estiver trabalhando para essas empresas... Você me paga... Aí eu pensei... Bom, se eu só vou pagar ele quando eu estiver trabalhando... Então tá tudo certo. Então eu fiz o treinamento. O treinamento durou pouco mais de duas horas. Onde eu aprendi quase tudo o que eu precisava saber para prestar serviços como terceirizado para o Google, Facebook, Instagram, Microsoft e outras centenas de empresas. Em aproximadamente 35 dias eu já estava tirando semanalmente um valor de 600 dólares, aproximadamente 2.300 reais trabalhando 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Então eu não pensei duas vezes, larguei meu emprego fixo e comecei a me dedicar somente a isso. Pois se em 4 horas por dia eu estava ganhando 600 dólares por semana... Então se eu trabalhasse 8 horas, eu ganharia aproximadamente 1.200 dólares na semana. E foi o que eu fiz, trabalhei dessa forma durante 2 anos inteiro, recebendo semanalmente pagamentos que variavam entre 800 dólares a 1.200 dólares, fazendo com que eu faturasse entre 12 mil e 18 mil reais mensais, sem sair de casa, apenas prestando serviços como terceirizado para grandes empresas multinacionais. Hoje eu trabalho a hora que eu quero, de qualquer lugar do Brasil, basta eu estar com meu celular na mão ou um computador por perto. Tenho tempo para ficar com a minha família, não me preocupo mais com as contas no fim do mês, já não pago mais aluguel, não ando de ônibus lotado e nem enfrento filas para pegar metrô. E esse mesmo passo a passo que eu aprendi, eu ensinei para mais de 1.400 pessoas que hoje, assim como eu, vivem apenas do trabalho home office, prestando serviços remotamente para centenas de empresas online do mundo inteiro. E no Brasil, menos de 1% da população conhece esse modelo de trabalho, ou seja, o mercado e as oportunidades são gigantescas. Por esse motivo, eu resolvi criar o Fórmula Home Office, para que você também tenha a oportunidade de transformar a sua vida, assim como eu transformei a minha e a de mais de 1.400 brasileiros, pois eu acredito que todos nós merecemos uma oportunidade de transformar a nossa realidade e mudar a nossa vida para melhor. Esses são alguns ganhos dos alunos que participaram do primeiro treinamento e em poucos dias já estavam trabalhando para grandes empresas. Eu vou te mostrar agora todo o passo a passo para que você também tenha esses mesmos ganhos trabalhando em casa, mas antes que eu te fale o que você precisa fazer para ganhar dinheiro no home office, eu vou te falar exatamente o que você não irá fazer, pois 99% das pessoas que tentam trabalhar na internet só tem três formas de tentar ganhar algum dinheiro, Tentam vender produtos em grupos do Facebook, tentam vender produtos como afiliado ou participam de algumas empresas de marketing multinível e nunca ganham o suficiente para viver bem ou às vezes nunca ganham nada, apenas tentam, talvez esse até seja o seu caso. E esse é um dos motivos pelo qual eu resolvi lançar o Fórmula Home Office. No Fórmula Home Office você não irá trabalhar com vendas, você não irá trabalhar como afiliado, o treinamento não se trata de marketing digital, marketing multinível, pirâmide ou alguma coisa do tipo. O Fórmula Home Office irá te ensinar três passos simples, mas que ninguém nunca te ensinou antes, para que você comece a ganhar dinheiro de verdade na internet trabalhando em casa, sem precisar vender nada para ninguém. E você deve estar pensando se isso realmente funciona, né? Então deixa eu te mostrar o resultado de alguns alunos ainda na primeira semana de trabalho. E a minha missão pessoal, assim como eu já falei alguns minutos atrás, é de criar mais histórias como essas e transformar a realidade de muitas outras pessoas. Mas do mesmo jeito que eu adoraria que em 20 ou 30 minutos eu conseguisse falar tudo o que eu preciso, o fato é que não existe mágica, existe um método. E é por isso que eu gostaria de dar uma oportunidade para você dar um passo à frente hoje e entender esse método e participar do próximo Fórmula Home Office. No Fórmula Home Office eu irei pegar na sua mão e irei fazer com você, na prática, todos os passos necessários para que ainda hoje você comece a trabalhar remotamente da sua casa e comece a gerar renda de verdade do conforto do seu lar sem sair de perto da sua família. Talvez você esteja pensando, quanto eu irei pagar para participar do treinamento Fórmula Home Office? Bom, se eu tivesse que cobrar o preço que realmente vale, seria bem mais que R$ 5.000. Mas é como eu te falei, a minha missão é transformar a realidade de muitas outras pessoas. E por esse motivo, você tem a oportunidade de adquirir o treinamento agora por um preço simbólico de apenas R$ 97. Reais. Mas pode ficar tranquilo, porque se na primeira semana você não gostar ou você não vê resultado algum, ou simplesmente decidir que não quer mais, basta enviar um e-mail e você receberá todo o seu dinheiro de volta. Eu vou deixar bem claro para você, ou eu entrego o que eu prometo, ou eu pago. Nesse momento, você tem três opções. A primeira opção que você tem é me ignorar continuar fazendo o que você sempre fez, acordar amanhã cedo, e ir para aquele emprego que você odeia, pegar ônibus lotado, trabalhar o mês inteiro só para pagar contas, não ter tempo para curtir os momentos com a família e continuar com a sua vida do mesmo jeito. A sua segunda opção é tentar descobrir esse método sozinho, comprar vários treinamentos do exterior, perder tempo, gastar muito dinheiro e não ter nenhuma garantia. E a terceira opção que você tem é clicar no botão que está abaixo do vídeo e testar esse método comprovado e sem risco. Fique tranquilo, ou eu entrego o que eu prometo ou eu pago do meu próprio bolso. Isso é só para te provar o quanto eu confio nesse estilo de trabalho. Mas eu só quero deixar bem claro que esse treinamento será exclusivo para 200 pessoas. Se você escolher a terceira opção... Faça sua inscrição agora, pois quando atingirmos 200 pessoas, a turma irá fechar e não teremos prazo para retornar. Se inscreva agora e eu te encontro lá no Fórmula Home Office.